Bom dia, beleza? Fala meu irmão, vou passar para você um relatório rapidinho aqui Uma análise do relatório que eu acabei de te mandar, tá? Só pra você ver como que tá funcionando é, Esse é o relatório de campanha, tá? Em relação aos anúncios patrocinados que nós fizemos aqui do período do dia 8 do 3 Até o dia 27 do 3 Antes desse período a gente trabalhou mais internamente para fazer toda a configuração da tua plataforma E a partir do dia 8 do 3 a gente começou a investir os recursos, tá? Que foi aqueles boletos que você pagou anteriormente, que deu no total de R$200. Então, aqui, o valor gasto, se você olhar na, primeira, na segunda página, né, na primeira página, depois da capa, aí no relatório que eu te mandei, você vai ver o valor, né, o valor de R$200, que foi o que foi investido. Com esses 200 reais, que foi qual foi o, o, o ganho que nós tivemos? É, foram 2.139 cliques na publicação. Né, isso conta clique para assistir, clique para para compartilhar, todo tipo de clique, tá? Esse aqui são 757 cliques no link. Qual é o link? O link da campanha é aquele que manda para a tua página, tá? O que manda para o teu, teu cardápio do site, ok? Não quer dizer que a pessoa clicou e, e clicou lá, entrou na tua página e fez o pedido. Não é isso, mas é o clique que levou, que levaram as pessoas a irem até a sua página. Né? Então, 757 pessoas que foram até o teu cardápio digital. O custo por clique, aqui nós estamos pagando 0,09 centavos, então não dá nem um centavo, tá? Por clique. Nós alcançamos 15.658 pessoas, o que é alcançar? Alcançar é o, os anúncios que nós fizemos, chegou até o celular de 15.658 pessoas. Então, ele chegou no aparelho. E aí, por isso que tem a frequência, essa frequência de 2.42%, Quer dizer o quê? Que dessas 15.658 pessoas que receberam o teu anúncio, esse anúncio foi exposto a elas 37.872 vezes. Então, uma pessoa pegou o aparelho, chegou o anúncio, passou por ela, está rodando, viu o anúncio, é, aí depois, mais tarde, no outro dia, passou, a ah, viu de novo, então quando conta tudo e soma, dá 37.872 vezes que seu anúncio apareceu, como se nós tivéssemos Distribuído na cidade, 37.872 panfletos do, do teu negócio tá? é, para essas pessoas. É, valor gasto, já falei, 200, 200 reais. Envolvimento com a publicação, 4.954 pessoas envolveram com a sua publicação. Deu coraçãozinho, deu joinha, fez comentário. Tá? Visualizações de vídeo, aqui são visualizações a partir de 10 segundos, então 3.000... 875 pessoas visualizaram o vídeo da sua campanha, que é aquele vídeo que eu mostrei para você, que daqui a pouquinho a gente vai ver ele de novo, tá? Aqui ele tem um resumo de, do, do relatório, né? Os anúncios tiveram durante o período 2.139 cliques, e aqui ele vai explicar resumidamente isso que eu acabei de te falar, tá? Tá aí no teu relatório. Aqui você consegue ver a oscilação, então começamos aqui no dia 8, Tá? E o relatório está aqui, do dia 8 do 3 até o dia 27 do 3. Você pode ver que o período em que nós tivemos investimento em recurso patrocinado, a linha cresce. Quando acaba, ela cai lá para baixo. Isso tá? são é um clique e alcance. O que está em laranjinha é as pessoas que foram alcançadas e o azul é o número de cliques. Então você pode ver que ele tem um pico aqui no dia 13 do 3, tem um pico aqui no dia 15 do 3. E quando tem esses picos, por isso que eu te, te peço informação em relação ao que, que você está tendo de pedido aí no restaurante, seja WhatsApp ou é, pelo, especificamente pelo cardápio eletrônico, para a gente comparar esses cliques ao, realmente aos pedidos que estão tendo. Você chegar lá e ver para mim, ah, Rodrigo, os pedidos entre o dia 12 e 13 é, aumentaram realmente. Né? Ah, os pedidos entre o dia 15 e 16 também aumentaram. Então, quer dizer que o trabalho que a gente está realizando possivelmente está dando retorno para você aí no balcão, aí na venda, tá? E é isso que, é, isso que importa. Dando sequência, no vídeo 2 aqui do relatório, é, aqui se tem as informações de gênero e dispositivo, a maioria das pessoas 100% está tá acessando pelo celular, quase ninguém vê pelo computador, praticamente ninguém, né? Aqui o alcance maior foi entre mulheres, então a maior parte do teu público que acessa a, a, os teus conteúdos na internet são mulheres, tá? O dobro de homens aqui, ó. É, aqui, por idade, o teu público, a maior parte, ele é de, a partir de 25 aqui, né? das pessoas que clicaram, né? O número de cliques, ó. A maior parte de quem clicou aqui é 35 a 44, a 35 ó, a 45 aqui, né? Então, você circula aí, acima de 34 anos, de 34 a 65, ó. Você pode ver 18, 24, é muito pouco. Então, nem compensa investir dinheiro, com esse público abaixo de, de 24 anos abaixo até aqui eu diria para você abaixo de 34 anos já não compensa investir investir recurso é daqui para cima beleza aqui a gente consegue ver idade número de cliques alcance impressões valor gasto tá aqui nós vemos separadamente os anúncios né que foram sendo feitos e para cada anúncio em cada conjunto de anúncio o número de cliques, o número de alcance de pessoas e frequência. Tá? Em resumo, Rodrigo, o importante de você compreender nesse relatório, nesse, nesses vídeos, é a, a estratégia que a gente está usando de anúncio patrocinado, tá? que é diferente de fazer o trabalho de social media. O que eu faço é gestão de tráfego. Eu vou gerenciar o investimento que você faz em recurso pago para anúncios patrocinados na internet. Então, essa é a nossa função. Nosso objetivo é aumentar as tuas vendas através de propagandas pagas na internet, veiculadas no Facebook e no Instagram. Então eu gerencio esse recurso que você tem disposto a investir em propagandas pagas, dentro de uma estratégia, que é a estratégia de funil de venda, tá? Bom, parte 3 aqui. É, e como que funciona esses anúncios patrocinados que eu tenho tido para você? Por exemplo, aquele vídeo que nós fizemos, lembra? Esse aqui, ó se no Colocado começo. Está procurando um lugar para jantar em Rolândia? Peça pelo cardápio online do restaurante Casa do Peixe Frito e receba em casa os deliciosos bolinhos de bacalhau ou o um prato. E aí eu vou dizendo dos pratos que são aqueles que você separou, né? É, aqui nós tivemos 13 comentários, e 21 compartilhamentos, tá? Então, são engajamentos diferentes de engajamento de sorteio, que a pessoa Comenta e compartilha só para concorrer alguma coisa. Aqui elas engajaram porque elas têm realmente interesse naquilo que você está oferecendo. E como funciona esse anúncio? Ele chega para as pessoas, eu vou te mostrar como eu segmento isso, mas eu faço com que ele chegue para essas pessoas em Rolândia e o objetivo delas é, e a chamada aqui, né, sempre é essa aqui, ó. Clique no botão ver cardápio e faça seu pedido no restaurante Casa do Peixe Frito. Então o objetivo é fazer as pessoas clicarem no botão. Clicar onde? Nesse botão. A partir do momento que ela clica no botão, ela é direcionada para a tua página, para o no, no, teu cardápio eletrônico. Tá? Ela cai direto aqui. Então, aqueles, aquele, o nosso nossa principal função é fazer com que o maior número de pessoas interessadas, e não é qualquer pessoa. Às vezes você fala, ah, mas tem 50 mil visualizações... Tá, mas é, dessas 50 mil visualizações, uma grande parte que visualizou é vegana, outra grande parte não gosta de peixe, outra grande parte não, não come fritura e assim por diante. Então é, é, tem que ver aquilo que te interessa. Nosso objetivo é cada vez afunilar mais o funil, lembra? De pessoas que vão te conhecer, dessas pessoas aquelas que realmente podem consumir o teu produto e a gente investir em, em entregar, entregar conteúdo para elas. Tá? E aí, o objetivo é fazer com que elas venham aqui Clique no seu cardápio e faça o pedido Beleza? É, como que funciona para fazer isso? A gente trabalha com uma estrutura E para que eu conseguisse fazer isso Eu gerei um pixel, que é uma numeração De um código que eu pedi para o Fabinho instalar no seu cardápio E a partir dali a gente consegue ter é, Rastrear quem são essas pessoas Por exemplo, ativo aqui ó, Nos últimos... É, recebido pelo, pela última vez Há três dias, Tá? Teve até agora 216 pessoas que entraram na sua página. Ok? Está aqui o período né, que oscila. Você pode ver que está igual eu te mostrei no relatório. Ó, dia 13 teve bastante gente. Ó, aqui você consegue ver exatamente o que eu estava te falando. Ó. É, cadê o relatório? Ó, aqui a gente consegue ver exatamente isso. Ó. O período, se né, você for observar aqui, do dia 2, dia 6, dia 8, começa a ter clique na tua página. Tá? No, dia... no dia 12 começa a ter clique, no dia 13 teve 25 cliques, no dia 15 de março tivemos 36 cliques, quer dizer que ah, no dia 15 teve 36 pedidos? Não necessariamente, mas tiveram 36 pessoas que entraram. E essa variação tem muito a ver e casa... Com a quantidade de pessoas que o próprio relatório do Facebook está mostrando aqui. ó Essas variações, ó. dia 12, dia 13, dia 15, que é quando dá os picos de audiência. Tá? Então a gente consegue levar audiência através do investimento que você está fazendo e aí o objetivo é fazer essa audiência converter em compra. Tá? Aqui, adição ao carrinho. O que é adição ao carrinho? É a pessoa entrou no teu cardápio. Que são aquelas 200 e poucas. Quando ela clica aqui para fazer o um, seu pedido, ele considera lá como adição ao carrinho. Também não quer dizer que ela comprou. tá Porque a plataforma que você tem ainda não consegue me dar essa informação. Ela ainda é limitada. Mas esse é um outro caso. Mas quer dizer que as pessoas clicaram nesse botão aqui. E quantas pessoas clicaram no botão? Nós temos aqui. ó No, no dia 15, 18 pessoas clicaram. No dia 13, 12 pessoas clicaram e assim por diante, ó. no dia 20, 3 pessoas, então qual que é o objetivo? Ó, no dia 11, 4 pessoas, no dia 12, 7, o objetivo é aumentar significativamente esse número de cliques que, relativa, que provavelmente são convertidos em pedidos reais, tá? por isso que a gente precisa trabalhar o teu público, precisa desse investimento, para fazer esse investimento desse público crescer, para que cada vez se torne mais barato o teu custo por conversão, de fato em venda, que é esse que é o nosso objetivo, nosso objetivo não é deixar a sua página bonitinha, atualizada todos os dias com um monte de publicação, até porque se você tiver um monte de publicação, mas não tiver retorno, não te vale nada, né? o que vale mais você investir R$ reais comigo para me deixar tua página bonitinha e você não vender nada, ou você investir R$ é, reais utilizando tráfego pago e a gente conseguir te dar retorno em venda? óbvio que é a venda, né? Você pode você pode ver aqui, ó, é, amanhã é feriado, estaremos atendendo. Se teve uma pessoa engajada, alcançou 324 pessoas. Teve uma curtidinha aqui, ó, só da Vera, entendeu? Então, a quanto isso te deu de retorno? O né? Martin Bonita fez uma publicação e está atualizado. Mas é, não quer dizer que uma coisa não não não quer dizer que isso não vale, tá, Rodrigo? Vale, tem que ter atualização diária na página. E aí na atualização eu vou te mostrar em relação ao conteúdo Aquele outro documento que eu te entreguei antes tá? Mas o que eu quero te mostrar A estrutura de anúncio Na estrutura de anúncio, como funciona Por exemplo ó, Esse é o anúncio que está no ar agora Como retomou o crédito Eu refiz esse anúncio E é o anúncio do vídeo que você acabou de ver tá? Então o que, que rodou até agora Nós rodamos um, dois, três, quatro, cinco Seis anúncios Tá? O anúncio de aquecimento, depois os anúncios de delivery. E, por exemplo, ó, o que, que rodou aqui nesse anúncio? Qual é a arte? Eu vou te mostrar a arte do que rodou. Nós rodamos aquelas artes dos, dos pratos. Ó. Do filé com tilápia. Da parmegiana. Né? É, o grelhado. E aqui o bolinho de bacalhau. Como que funciona? Uh, o nosso objetivo é aumentar o número de pessoas vendo isso e fazendo pedido, né? Quanto mais pessoas vendo, pessoas dentro do teu, do teu, do teu segmento que tem interesse. Por exemplo, aqui deu dois comentários. Vamos ver se você já até respondeu já esses comentários. Dois comentários. Oh. Estão fazendo entrega hoje à noite? Aí você respondeu. Olá, lá sim, chame no Whats, ou no site casopeixefito.com.br aqui o que você podia ter dito? sim, chame no Whats, ou clique em ver cardápio porque aqui você vai fazer o que? a pessoa clicar em ver cardápio e vai direto para o cardápio e é o pedido que a gente está fazendo aqui para eles, né? ó, eu experimentou deliciosa porção de filé de tilápia clique no botão comprar agora e aqui estava desatualizado porque o seu cardápio não estava com pixel ainda, tá? Não é comprar agora, é ver cardápio, mas esse é o objetivo. E a pessoa vai clicar e vai direto no teu cardápio, ok? Então, que, que, como que funciona? Às vezes, se você tiver só esses 4 ou 5 anúncios né, rodando o mês todo, ele vai te dar muito mais retorno do que você produzir 30 anúncios do mês, um por dia. Então, 5 anúncios, você vai ter mais retorno do que você ficar... 30 dias produzindo conteúdo todos os dias, entende? Essa estrutura do, do, do anúncio que a gente chama, né, anúncio do, que chama de BM, né, então tem a tua página aqui, tem a tua conta de anúncio, que é onde nós fazemos os anúncios, tem o pixel, que é a fonte de dados, que é o pixel que faz o rastreamento daquilo que você, daquelas pessoas que estão entrando e através dessa estrutura, o que a gente faz, o que nós temos que fazer, e o nosso, que a gente está buscando, é isso aqui. Ó. Aumentar o número de público que é teu. Por que teu? Essas pessoas aqui, ó que viram um vídeo, por exemplo, viram um vídeo de 3 segundos na tua página ou no teu Instagram. 3.300 pessoas. Nós temos controle sobre essas pessoas. Eu consigo encaminhar anúncios específicos que chama de remarketing. Que é aquilo que acontece quando você entra, você assiste um vídeo daqui a pouco você está recebendo esse anúncio de uma outra forma ou num outro dia. Por quê? É remarketing, é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando esse público para a gente através do engajamento deles. Então o objetivo é fazer com que eles aumentem cada vez mais. Ó. Aqui, pessoas que engajaram no Facebook nos últimos 365 dias... 6.900 pessoas. Então nós conseguimos fazer um remarketing específico para elas. Que aqui entra o nosso público morno, lembra? Tem o topo do funil, pessoas que já te viram, pessoas que nunca viram. Vamos chegar em todas elas. Dessas daqui, 6.900 engajaram. Então se a gente chegou lá em 35 mil pessoas, 6.900 engajaram. Essas que engajaram são o público morno. Por que, que eles é mornos? Porque eles engajaram e gostam daquilo que você está oferecendo. Né? Então para eles a gente pode oferecer promoção, pode oferecer preço diferenciado, promoções de aniversário e assim por, e assim por diante. Em períodos que você tem menos venda, né? então vamos supor que na segunda-feira de almoço você vende pouco. Então nós vamos entregar para essas 6.900 pessoas um anúncio dizendo que segunda-feira o prato de 30 reais vai, ser, vai custar 20 só para as pessoas que vierem lá. Mas quem vai ver esse anúncio? Só essas 6.900 pessoas e assim por diante. Vou criar um público aqui para você ver em cima você já está liberado Precisa rodar a conta por um dia, por, por alguns dias, a gente conseguir ter essa liberação para as pessoas que foram no teu site, tá? Então, escolhe origem de público personalizado, né? Nós vamos conectar com as pessoas que já demonstraram interesse na sua empresa ou produto e através do que? Através das pessoas que já entraram no teu site. Então, clicamos em avançar. Ó lá, Pixel BM1 Casa do Peixe Frito é aquilo que eu te falei Que é o código que a gente instalou no teu site tá? Reação retenção nos últimos 30 dias Então as pessoas que entraram nos últimos 30 dias Eu vou colocar nos últimos 180 Nome do público Viu o site 180D Então as pessoas que viram o teu site nos últimos 180 dias Por que isso é importante? Porque eu consigo fazer o teu anúncio chegar para as pessoas que já viram o site. Então, às vezes, ela entrou no site por um outro motivo, não precisa nem ser pelas campanhas, mas entrou... E aí que entra as campanhas do Google, por exemplo, que a gente ainda não está trabalhando. Mas vamos supor que a gente estivesse trabalhando com uma outra verba lá no Google, se estivesse investindo mais de 500 reais no Google. E aí, fazendo com que as pessoas que buscarem lá restaurante em Rolândia achassem o teu site. Elas entraram e acharam o teu site, ela cai aqui e a gente rastreia ela, e a gente consegue entregar propaganda para ela direcionada pelo Facebook e pelo Instagram, porque eu sei que ela entrou no teu site. Tá? E aqui está preenchendo, ó. ele leva um tempinho para preencher, por enquanto está abaixo de mil, mas está preenchendo, né? o público está sendo preenchido e assim por diante. Então, cara, é, quando você falar para a gente postar todo dia, é, é uma outra estratégia, a gente está trabalhando, é uma estratégia de anúncio patrocinado é, para conseguir alcançar as pessoas. Outra coisa que eu vou te mostrar é como que eu chego nelas. Vou aqui te mostrar a campanha que está no ar. E eu quero que você entenda como que a gente segmenta. Então, por exemplo, essa aqui está ativo, Para onde que a gente está chegando? Para a rolanda inteira. Tá? Investimento de 200 reais. Investimento total. Quando que esse teu anúncio roda? O dia inteiro? De madrugada? De noite? Não. Ele roda somente no período programado. Então ele vai rodar, ó. Ele roda das... Como é o anúncio de janta, né? ele está rodando a partir das 14 horas da tarde, até 9, 10, até as 11, que é o horário que você atende. Por que, que não está desde as 9 que você atende almoço? Né? Por quê? Porque a gente está fazendo um anúncio de janta. Então, eu estou com ele das, 14, das 16 horas até as, as 23 horas. Tá? Aí o que, que a gente tem que melhorar? Vamos fazer agora o um anúncio só para almoço, um anúncio só para janta e assim por diante. Só que sem o recurso no crédito, eu não é adiantava eu ficar fazendo isso daí porque a gente não tinha como anunciar. O que eu tinha, eu estava focando nesse horário específico com aqueles anúncios específicos. Tá? Vamos chegar aonde? Por enquanto, enrolando inteira. Tá? Por quê? Lembra do topo do funil? Então eu estou chegando em 45 mil pessoas. Dessas 45 mil pessoas, eu quero saber quantas delas se interessam. Então, como eu faço? Eu consigo chegar exatamente nas 45 mil pessoas? Não pela limitação do recurso. Se eu tiver mais dinheiro ou mais tempo com o mesmo dinheiro, eu vou chegar nas 45 mil pessoas. Tá? Mas é, a gente está trabalhando num período mais curto. Eu estou trabalhando com o um período de... É, a gente começou aqui no dia 8. Então... É, é um período extremamente baixo Pelo resultado que a gente já está tendo Então eu considero isso bom né? Óbvio que precisa ver aí, na cozinha, aí no, no balcão O que, que vendeu, mais em público né? Do dia 8 ao dia 27 Não é nem dia 27 É dia 15, né? dia 16 Foi quando a verba zerou Então do dia 8 ao dia 16 é, A gente conseguiu chegar lá em, 16, em, em 15 mil pessoas né Em 15 mil pessoas que é o alcance que nós tivemos aqui, 15.600 e poucas pessoas. Então, das 45 mil pessoas que tem em Rolândia, que tem conta no Facebook, no Instagram, e fazem parte desse público de 25 a, 20, a 65 anos, e moram no CEP de Rolândia, que dá o um total de 45 mil pessoas, nós chegamos a 15 mil pessoas. Investiram 200 reais. Então, a gente chegou a uma grande parte do universo. Né? Praticamente aí, um quarto de de, dessas pessoas. Né? Mas. Né, mais que um quarto é, é, então funciona desse jeito Ah, rodrigo mas eu não quero atender rolando inteira eu inteiro que você não quer mas no primeiro momento a gente tem que encher o topo do funil para poder começar a filtrar e a partir dali a gente começar a fazer entrega mais específica aí eu posso pegar e fazer entrega somente para uma pra uma rua ou somente para um, pra um pra uma área próximo do restaurante eu posso excluir uma área. Eu posso ir lá e excluir, por exemplo, a, a área do, do, do Perazolo Lá, ah, Rodrigo, não quero entregar na, na, na periferia, não quero entregar lá no Perazolo Eu vou lá, excluo a área do Perazolo E você anuncia para a Rolândia inteira, só não anuncia no Perazolo Não é exatamente aqui, tá? Para achar o Perazolo tem que dar um zoom aqui ó. Aqui, ó Aqui é o Perazolo, lá. Vou supor, eu não quero que eu no Perazolo, Rodrigo. Exclui o Perazolo. Eu vou colocar um pino lá no Perazolo. que vai dar a área de um, um, um KM, olha lá. E ponto. Teu então, anúncio não aparece no Perazolo. Então, dos R$200 que você está investindo, ou dos, dos reais que você vai investir no mês todo, é, não vamos investir dinheiro, não vai chegar dinheiro, não vai chegar anúncio teu lá no, no, no Perazolo. E assim por diante. Entendeu? Ah, eu quero que reforça o Santa Mônica, quero que reforça o atendimento na área central. A gente exclui o resto, faz um anúncio só na área central. E assim por diante, é assim que a gente começa o início do trabalho. Isso é apenas uma parte do trabalho. Tá? Por isso que a gente precisa do, retu, do recurso e por isso que o trabalho é um trabalho de tráfego pago. Né? Tá? E, é, e é isso que vai te dar retar, resultado. Valeu, qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigadão, meu irmão. Deus abençoe. Bom final de semana.